Sorry. Eu sou o Gabriel Jordan, do Arroba e Como alguns de vocês sabem, esse aqui é o Yoshi, do Arroba SouYoshi. Pra vocês que não conhecem o Yoshi, ele é o meu filho, Ele é o meu cachorrinho. E já que eu tô nessa vibe, né, de gravar vídeos onde outras coisas, outras pessoas, outras situações escolhem a minha maquiagem, eu pensei, por que não trazer o Yoshi aqui no estúdio pra escolher a minha maquiagem hoje? Hoje eu separei alguns dos meus produtos favoritos e também alguns dos meus produtos mais odiados da minha coleção e coloquei aqui no chão e o produto que o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 assistindo as cenas que eu gravei hoje mais cedo quando o Yoshi escolheu as minhas maquiagens eu vou fazer um voiceover também, né uma narração pra dar um pouco mais de contexto pra vocês. Fiquem aí com as cenas onde o Yoshi, o meu doguinho, escolhe as maquiagens que eu vou usar hoje Então, gente, as bases que o Yoshi tinha a opção de escolher eram a Ruby Rose Fills Studio Fix Fluid da MAC e Velvet Skin da Mari Maria. Escolhe alguma. Escolhe. Derruba alguma A base ali atrás, ó Ali atrás. <risos> Já escolheu algum? Olha, ele derrubou a base Fills com licença, Yoshi. Ele derrubou a base Fills da Ruby Rose ali atrás. A base que o Yoshi escolheu foi a base Ruby Rose Fills, né? Ele tinha essa, a base da MAC e a da Mari Maria pra escolher. E a que ele acabou derrubando primeiro foi essa aqui. Então é exatamente a da Ruby Rose que nós vamos usar hoje. Hoje eu vou gravar com o Yoshi aqui no estúdio, então se vocês ouvirem algum barulhinho de patinha andando no chão ou dele lambendo as patinhas, vocês já sabem o que é. <risos> Vou fazer aquele truque, né, de delimitar a parte superior da sobrancelha usando base, que eu adoro fazer. Super economiza tempo, porque evita, né, que você manche a sobrancelha com base, pó, corretivo, enfim. Bom, primeira camada de base tá feita. Eu já pararia por aqui, caso fosse uma outra base, mas essa base não tem a cobertura tão alta quanto eu gostaria pra maquiagem que eu quero fazer hoje. Então, eu vou com a segunda camadinha dessa base, nas regiões em que eu acho que seja necessário intensificar a cobertura. Pronto, essa aqui é a segunda camada vamos partir pra corretivo. Então, gente, os corretivos que o Yoshi teria a opção de escolher eram o corretivo da Pop, o corretivo líquido da Boca Rosa e o corretivo líquido de alta cobertura da Natura. Acabou que ele escolheu bem rápido, né, e foi o justo da Pop. Você escolheu o Dada Pop pra mim. Por que, que tu fez isso? Por que que você fez isso? Bom, o corretivo que o Yoshi escolheu pra mim foi o corretivo da Pop. Eu não sou muito chegado nesse corretivo, eu confesso que ele não é a minha primeira escolha quando eu tô me maquiando, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, porque a fórmula desse corretivo não proporciona uma cobertura tão alta assim, mas enfim, né, foi o que o Yoshi escolheu, vamos obedecer a decisão do meu cachorrinho. O Yoshi gosta de uma pele natural, né, porque ele escolheu tanto a base quanto o corretivo de média cobertura. Chique. Outro fator pelo qual me faz não amar tanto, assim, a forma desse corretivo, é a textura dele. Ele meio que não esfuma completamente, sabe? Dos corretivos que eu tinha colocado lá pra ele escolher, infelizmente ele escolheu o que eu menos queria, né? Eu gosto bastante do da Natura, gosto bastante do da Boca Rosa, mas esse aqui dá Da Pop não é meu favorito, não. Mas olha só, depois de muito esfumar, até que tá um resultado assim, decente, vamos dizer, a cobertura da pele tá boa. Então vamos tá lá, vamos descobrir qual foi o pó que o Yoshi escolheu. No round dos pós, nós tínhamos Ruby Rose, Boca Rosa Beauty e Belly Angel. Vai amor, escolhe um. Derruba um pó. Tu tá mostrando teus nudes na internet aí, Yoshi? Ei, escolhe um, um pó. Auge. Enfim, gente, depois de ele ter destruído o estúdio, o pó que ele derrubou foi o da Ruby Rose, o pó Fills. da Boca Rosa continua de pé e o da Belly Angel também. O pó que o Yoshi escolheu é o pó translúcido do Ruby Rose Fills, que inclusive é da mesma linha da base que a gente usou hoje. Tem resenha tanto da base quanto do pó aqui no canal, caso vocês tenham interesse. Dos pós lá, esse aqui é o meu meio termo, sabe? Não era o meu favorito entre as três opções, mas pelo menos ele não escolheu o da Belly Angel, que realmente aquele pó não funciona comigo, eu não gosto daquele pó. Esse pó da na verdade, é muito bom, fica muito bonito na pele. Só que ele é muito fino, eu acho ele muito fácil de entrar na via respiratória, sabe? Aí eu evito usar ele um pouquinho por causa disso. Sofro, né, meus amores? Vamos passar pra contorno. Para os produtos de contorno, o Yoshi decidiu entre Boca Rosa Beauty, linha Bruna Tavares e Luiz Anse Decisão difícil. O problema é que o Yoshi não derrubou nenhum dos produtos. Ele acabou só cheirando mesmo da Bruna Tavares, então a decisão foi... Bruna Tavares. O produto que o Yoshi escolheu pra que eu contornasse o meu rosto hoje Foi o BT Blush Contour na cor Brown Sugar da Bruna Tavares Sinceramente, de todas as opções, não tinha nenhuma opção ruim Eu geralmente não deixo nenhum produto assim que eu não amo muito Pra fazer contorno, porque eu sou bem chato com contorno Mas eu tava com bastante esperança de que o Yoshi escolhesse o da linha Bruna Tavares Ou então o da Boca Rosa Beauty E ainda bem que ele escolheu o da Bruna Tavares, porque eu amo Mas de fato não tinha erro naquela ali Porque eu nem tenho nenhum produto assim que eu não gosto de contorno eu acho essa cor perfeita pra mim Ela é quente, mas ela não é muito quente Esse produto é pigmentado, mas não é pigmentado em excesso Ao ponto de manchar o seu rosto, sabe? Você pode ir construindo, construindo, construindo Você pode fazer tanto um contorno levinho Quanto um contorno pesado com esse produto E é isso que eu mais amo Enfim, meu contorno tá feito Eu vou voltar lá no pó, tá? Da Ruby Rose E eu vou dar uma cortada nesse contorno aqui Só pra dar acabamento, sabe? Bom, quanto a blush, eu nem pedi pro Yoshi escolher Porque eu, ultimamente eu tô usando o da Maybelline, né? O a minha cara que ele é uma rosinha com brilhos dourados, que eu acho a coisa mais linda. Eu vou usar ele hoje também. E vamos agora para Iluminador. <risos> Nesse round nós temos o Shimmer Highlighter da Miss Rose, o Iluminador Glow da Natura e o BT Glow da Bruna Tavares. Oh, Miss Rose. <risos> vamos de Miss Rose então. Pra iluminador, o Yoshi escolheu um que eu uso bastante, na verdade. Na questão dos iluminadores, eu acho que eu gostava de todos. Exceto o BT Glow, da Bruna Tavares. Ele é um iluminador que eu acho power em excesso até pro rosto. Eu acho o BT Glow maravilhoso pra você usar no corpo. Mas como hoje a maquiagem é só no rosto, eu achei melhor mesmo que o Yoshi escolheu esse aqui compacto. Então vamos lá, né? Deixei as três opções pro Yoshi escolher. Compacto, solto e líquido. O Yoshi escolheu compacto. Enfim, gente, pele completamente pronta. Minha pele tá muito bonita. Hoje, nossa, agora vamos passar para os olhos, né, com a paleta de sombras escolhida pelo Yoshi. Nesse round, um produto que não gostei e dois que amo, Mari Maria, Bruna Tavares e Ludurana. Acabou que o Yoshi ficou enrolando um pouquinho, mas no final, não teve jeito. Foi a Ludurana na certa. Então, gente, acabou que ele derrubou a da Bruna Tavares e essa aqui da Ludurana, mas a da Ludurana caiu primeiro, então... É a da Ludurana que a gente vai usar hoje. Foi um mata-mata entre a paleta de sombras da Ludurana e a da Bruna Tavares, porque ele derrubou as duas quase ao mesmo tempo, mas ele derrubou a da Ludurana alguns milissegundos antes. Então é com a paleta da Ludurana que eu vou fazer a minha maquiagem de hoje. Primeiramente, eu vou começar com um toque desse azulzinho aqui, e a minha última sombra foi só azul, e eu prometo que essa aqui não vai ser. Vai ter só um toquinho de azul, então calma. Como eu ia dizendo, eu vou marcando aqui no cantinho interno. Quero fazer uma borda assim, bem azulada. Agora eu vou pegar um pouquinho de um verde vivo e vou marcar lo bem do lado. Vou vir agora nesse tom de verde aqui bem escuro, pegar só um pouquinho dele. E eu vou meio que esfumar esses dois tons aqui, o de azul e o de verde, usando aquele verde mais escuro para dar mais profundidade. Logo em seguida, eu vou vir aqui nesse tom de amarelo. E lembrando, gente, que eu vou fazer todas as marcações com as cores primeiro. E depois eu vou voltando em cada pincel e esfumando individualmente. Porque assim eu acho melhor, sabe? Mais organizado de fazer. O amarelo eu vou marcando e eu já vou puxando quase até lá no final. Não venho puxando tudo ainda, mas eu já venho puxando boa parte. A gente tá assim uma coisa bem arara, mas... Vamos confiar no processo, gente Vou voltar no pincel anterior e já vou dar uma esfumada melhor Entre aquele tom de verde mais clarinho e o amarelo Agora eu vou vir numa sombra vermelha, vou pegar esse vermelhão aqui super saturado e eu vou concentrar ele aqui no canto externo da minha pálpebra e vou puxando ele um pouquinho pro canto externo. Não sobe muito ele, tá? Porque a gente vai fazer um degradê ainda com laranja, né? Do amarelo pro vermelho, pra ficar mais bonito, mais coeso. Vou vir no higienizador de pincéis aqui pra pegar uma sombra laranja e eu vou pegar essa aqui. Eu amo mesmo aqui desse lado do rosto eu tive a precaução de selar aqui embaixo pra evitar o fallout. E desse outro lado aqui eu simplesmente esqueci que eu tenho um rosto, né? E que vai ter fallout também, diferente Vou vir com esse pincel aqui de dois lados, né? E com o lado fofinho dele, eu vou esfumando aqui pra fora da sobrancelha mesmo Pra dar aquele truque de lifting, né? Na sombra que eu já ensinei pra vocês antes E vou voltando um pouquinho aqui pra dentro dela Pra dar aquela esfumada básica nas bordas E agora eu vou voltar esfumando esses tons frios, né? O verde lá do início Que eu não tinha esfumado ainda a borda tinha esfumado só entre uma cor e outra E aqui no canto interno, vem venho esfumando esse azul aqui Bom, agora para conectar com esse azulzão aqui que eu esfumei no canto interno, eu vou vir nesse roxo. E tá vendo que eu meio que trouxe o canto interno para baixo, agora eu vou voltar ele para cima nesse lado inferior. E eu vou aplicar o roxo logo aqui, encher a linha d'água. Agora para finalizar essa conexão de cores, eu vou vir com um pouco de rosa aqui. Vou puxar ela desde o roxo e já conectar aqui com esse vermelho que eu puxei até lá fora. E agora aquele truque pra vocês. Lembra que no vídeo passado eu falei que esfumando azul com um tom de blush fica mais natural a transição e fica mais bonito? Eu vou replicar a mesma coisa aqui nesse canto interno. Agora que o esqueleto do esfumado tá pronto E todas as cores já estão aqui Eu vou aplicar lápis de olho preto E vou cortar uma touch crease E já já eu volto Pronto, gente já apliquei lápis de olho preto E também fiz uma cut Belíssima selei com a sombra assim champanhe, Bem clara Amo E agora eu vou fazer um delineado Um pouco diferente Eu vou puxar mais aqui A minha linha natural pra o lado E aí que eu vou começar a fazer o delineado Não vou fazer direto Seguindo aqui a lateralzinha natural do meu olho Então fica atento aí pra vocês você conferir. E olha só, faz um delineado duplo, tá vendo? Um delineado normal e depois puxa uma linha fininha embaixo, com o um ângulo um pouquinho mais reto do que o do primeiro delineado. Amo, minha filha! Ai, como eu tô abusada. Vou curvar os meus cílios e aplicar máscara de cílios, porque eu já quero cuidar de colar cílios postiços. Gente, esses cílios aqui que eu tô usando, eu colei vários cílios um em cima do outro. Vou passar máscara de cílio nos cílios inferiores, que eu ainda não passei. Eu vou só retocar o meu iluminador, usando o mesmo que o Yoshi escolheu, que é o da Miss Rose nos lugares necessários, né, porque eu apliquei pó pra evitar fallout. Mas, gente, eu amei o resultado da sombra, comenta aí embaixo o que, que vocês acharam. E agora, vamos passar pra batom. Pra finalizar, uma reunião de blogueiras, Boca Rosa Beauty, linha Bruna Tavares e Mari Maria Makeup. Última escolha vai ser a do batom e aí eu te libero, ó. Escolhe um desses três, ó. Um dos três, ó. Vai, derrubou um. <risos> o celular não, filho. Derrubou da boca rosa, ei, lá no fundo. Agora eu me pico agir, tá bom? Muito obrigado pela sua participação no vídeo. E eu vou deixar teu Instagram, arroba sou Yoshi, aqui pra todo mundo te seguir. Obrigado. Olha ali no fundo, gente, ele escolheu da Boca Rosa. O batom que o Yoshi escolheu foi a cor nude da Boca Rosa, que é uma coisa que eu uso bastante. De todas as opções do Yoshi, todas eram fórmulas muito boas e que eu gosto. A única que eu tava com medo era da Mari Maria, mas por causa da cor, porque é um batom super vermelhão, né? Não ia combinar tanto assim com a sombra colorida, eu gosto daquele batom vermelhão quando eu uso sombra mais neutra e tal. Mas quando eu uso sombra colorida, eu gosto de usar batom nude. Bom, a gente tá com uma super sombra colorida, né, e um batom nude, mas pra não ficar só nudezinho assim, mate, eu vou aplicar um glossinho por cima. Inclusive eu vou usar um desses aplicadores descartáveis, dessas linhas de acessórios pra maquiagem, porque eu não quero manchar o meu gloss. Pra finalizar, eu vou usar o fixador de maquiagem da Ruby Rose. E tá pronta a maquiagem. Então é isso, gente. Esse é o resultado da minha maquiagem com produtos escolhidos pelo Yoshi. Eu usei base que o Yoshi escolheu, corretivo, sombra, pó, iluminador, produto pra contorno, batom. Enfim, eu tô muito feliz com o resultado. Consegui fazer uma coisa bem coesa, né? Na hora que eu soube que ele escolheu o batom, eu já sabia que eu ia ter que fazer uma maquiagem colorida. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Já fica como um tutorial de olho colorido também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo. Se for novo, por aqui. Seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Considere nos seguir nas redes sociais. Eu sou arroba no Instagram, Twitter e TikTok. E o Yoshi é arroba sou Yoshi no Instagram. Né, meu filho? Tem muita foto sua lá, né, para as pessoas verem. <risos>